Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à Green Week, uma iniciativa da Rua Merlin. O meu nome é Paulo Zacarias Gomes, eu sou jornalista na revista Exame. Vou estar hoje a moderar este primeiro painel da iniciativa que ocorre a partir de hoje, dia 22, até ao dia 20. Uma série de momentos que nos ajudam a refletir sobre o que pode ou deve cada um de nós fazer em prol do planeta num contexto desafiante e tão decisivo como aquele em que nos encontramos Neste momento, entre as muitas iniciativas Green Week que vão ter lugar nas plataformas da Luan Merlin, incluindo workshops ou filmes, temos sete mesas redondas, nestes sete dias de que vos dei conta, dedicados a outros tantos temas relevantes sobre os quais procuraremos refletir. Hoje vamos falar de consumo sustentável, para debater sobre o que é isto consumir de forma responsável numa era de consumo sem precedentes como todos nós conhecemos como nós sabemos por exemplo temos também temos muitas vezes o um papel de promover boas práticas de consumo temos conosco um painel composto por pessoas com perfis diversos Vão trazer muito know-how e qualidade a este debate. Eu passo a apresentá-los. Adolfo Mesquita Nunes, advogado e consultor jurídico. Foi secretário de Estado do Turismo, além de membro do Conselho não-executivo da Galp, É também partner da Gama Glória, além de colunista político. Eunice Maia, há seis anos, fundou o marido a Maria Granel, primeira zero, zero Waste Store. Criou o programa educativo ambiental Zero e luta por um estilo de vida low-waste. É assim, tá? Certo. Também, Flamina Matos, professora no, no, no ISCTE Business School, fundadora e presidente da Associação para a Gestão do Capital Intelectual, consultora, investigadora nesta área, tem-se focado na gestão do conhecimento do capital intelectual com o objetivo de um desenvolvimento sustentável. E Nuno Gaspar de Oliveira, biólogo, especialista em ecologia e geografia, mais de 20 anos de experiência em biodiversidade e ecossistemas, e foi uh, uh, no grupo o primeiro gestor de ecossistemas de que há registro no país no grupo esporado, é assim também ah. esperamos a todo momento, não sei teremos a nossa uh, outra convidada a Joana Guerra Tadeu, mas enquanto não chega vamos começando uh, o nosso debate, uh, eu começo pelo Adolfo uh, teve ou tem e teve experiências nos setores público e privado uh, nesta questão do consumo responsável quem é que deve dar Primeiro passo, quem é que deve dar, são os privados? <risos> todos, porque não há nada que possa uh, ser consequente se não for um compromisso de todos, não é? Uh, a minha reflexão essencial tem sido sobre como é que nós conseguimos uh, ter consumo sustentável, como é que lutamos pela sustentabilidade e ao mesmo tempo continuamos a assegurar melhor qualidade de vida para o planeta todo, tirar pessoas da, da situação de pobreza extrema em que vivem, porque nem sempre, nem sempre se consegue fazer as duas coisas, ou melhor, nem todas as políticas conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que nós podemos estar todos de acordo com as necessidades e depois divergimos na melhor maneira de, de, de conseguir. Nesse sentido, é evidente que há, da parte do Estado, há regulações que são inteligentes e regulações que não são inteligentes, regulações que são melhores, outras que são piores, que divergem também de, de zona do planeta para zona do planeta. Há mercados mais organizados, há sociedades uh, e, e economias mais desenvolvidas e que, portanto, respondem a um conjunto de estímulos e outras que não têm sequer ainda esses estímulos para conseguir uh, uh, corresponder a eles. Agora, há uma coisa que é verdade, não é só a questão do público ou do privado, sendo um problema global, ele exige, e é isso que o complica, ele exige que exista esse compromisso global. Com Quando nós olhamos para o comércio de emissões, ou nós olhamos para as emissões, nós podemos ver que os Estados Unidos ou que a União Europeia estão a reduzir as emissões, mas continuamos a ter problemas da China ou na Índia, por exemplo. Mas depois é preciso perceber o que é que isto acontece ah, e, e, se, e se estamos a, a utilizar as políticas certas para esse efeito. Portanto, acho que é um compromisso de todos Agora, uma coisa é certa: o Estado não pode pedir aos privados aquilo que ele próprio não consegue fazer. Ele não pode impor aquilo que ele não consegue fazer. Isso é um princípio que eu tenho como claro. É, é sempre a várias velocidades. Eu lembro-me de um discurso da Indira Gandhi que dizia. Como é que nós podemos pedir às populações muito pobres que não têm o que comer e o que beber que se preocupem com o ambiente? Portanto, há, aquelas, há necessidades que são básicas e que nós temos de correr e há também... Nós, eu costumo dizer isto, nós não saímos da idade da pedra porque acabou a pedra. Nós saímos da idade da pedra porque a, a, a mente humana, o cérebro, foi encontrando formas de vencer os desafios, de nos tornarmos mais eficientes e mais produtivos. E, portanto, é esse o maior instrumento que existe, que é um recurso que ainda para mais não se esgota, que é a nossa inteligência e o nosso cérebro, é como é que nós o colocamos para tornarmos mais produtivos e mais eficientes, eficiência aqui entendida como gastando os menores, os menores recursos possíveis. E há, de facto, vários exemplos engraçados disso, sobre é, o número de, de calorias, ou de peso, ou de materiais que hoje tem uma lata de bebida, comparado com o que tinha há 40 anos, ou seja, porque vai nos tornando também mais, mais eficientes. Agora, há enormes desafios para para vencer, está muito longe de estar sequer a meio caminho. Neste, neste capítulo dos, dos recursos e do desperdício uh, a Eunice tem uh, um exemplo uh, uh, uh, com, o seu, com o seu negócio uh, consumir responsavelmente implica ter dinheiro ou rendimento para poder fazer pergunto-lhe que tem um o negócio granel neste caso, que acaba por se calhar ter custos um bocadinho mais elevados desmistificará isto se não for verdade? Uh, mas uh, ser mais responsável hoje em dia implica ter disponibilidade financeira para conseguir fazer? Muito obrigada antes de mais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje uh, neste neste debate e neste painel. Um, eu diria que é muito importante uh, também falar sobre a diferença entre custo, preço e valor. E esse é também um trabalho urgente que nós precisamos de fazer. Um, enquanto projeto, que é comunicar esse mesmo valor com toda a transparência, falar de toda a cadeia de valor que está associada ao produto que temos à nossa frente uh, e dando exemplos muito uh, práticos, uh, se pensarmos na aquisição de um produto que é reutilizável e cuja vida é muito mais longa, e cuja compra implica um investimento de 20 euros, por comparação com algo descartável que custa cerca de 4 euros, objetivamente estamos a falar de um investimento maior. Uh, quando fazemos o cálculo e pensamos na vida desse objeto, e também na possibilidade, por exemplo, de ele uh, ter uma uh, segunda utilização ou de ser, uh, poder ser reutilizado, já estamos a falar de uma perceção completamente diferente. Então, nós precisamos de atuar também a esse nível, de dar este tipo de informação, de levar, muitas vezes, também o consumidor pela mão e de mostrar as oportunidades de mudança, precisamente nesta ótica de evitar um descarte, mesmo que ele seja uh, responsável, de, mostrar, de evitar o fim de vida. E acho que é essencial, do ponto de vista do consumo, nós falarmos mais de vida do que de fim. Quando uh, pensamos, por exemplo, e, e estou a olhar para, para a Joana, que faz um trabalho brilhante de ativismo também nessa área, obviamente quando falamos, por exemplo, de um copo menstrual que anda à volta dos 24 euros, antes sequer de falarmos de sustentabilidade, nós precisamos de falar de acesso. E, portanto, temos de garantir que estes produtos estejam à disposição, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas sobretudo do ponto de vista da dignidade. E queria apresentar a Joana Guerra Tadeu, que está a entrevistar lá. É Ecofeminista, ativista pela justiça social e climática, com formação em ciências da comunicação, dá voz ao programa Ambientalista Imperfeito, na Antena 3. Tem um percurso variado pelo jornalismo, pela investigação e pela banca também. Bem-vinda. Obrigada. Lição, que sim, sim, claro. é que se faz isso? Como é que se transmite essa mensagem às pessoas? Porque não é. Falávamos disso há pouco, sim, mas, que é verdade que é é era uhum. tempo... Eu, sim, uma podemos agora. falar mesmo do, do nosso exemplo. É. sim uh, Quem pensa? Portanto, o Granel não traz uma proposta nova, na verdade é uma prática bem antiga. E eu acho que as pessoas acabam por aderir precisamente até por esse fator nostálgico e de regresso. Verdadeiramente, a proposta de valor encontra-se neste compromisso entre o passado e assegurar um futuro que seja sustentável. E, portanto, aqui, para além dessa recuperação, há uma intenção, há uma missão que está comprometida, efetivamente, com sustentabilidade. Porque um granel que não está comprometido com essa missão é um granel, <risos> é um granel exato, para o mundo. Uh, e, e diria que é algo completamente superficial, e displicente até. Portanto, e começando por esse exemplo, quando nós pensamos neste tipo de consumo, que é mais planificado, eu diria até que é extremamente arriscado do ponto de vista do negócio, e é muito atrevido fazer esta proposta de valor, porque gera desconforto. A pessoa tem de planificar. A pessoa tem de trazer os seus contentores. Ou seja, é um tipo de consumo completamente em contraciclo. É exigir às pessoas algo que não, não é de todo compatível com um estilo de vida que é célere, que é rápido, que é muitas vezes descartável e fácil. Uh, curiosamente, eu devo dizer que, infelizmente, uh, o sucesso acontece precisamente porque houve pessoas que aderiram, que aceitaram esta proposta e eu acho honestamente, e não falo só por mim pela Maria Granel, falo de centenas, são quase três centenas de pequenas lojas familiares por todo o país, que incentivam e que mostram às pessoas como é que é feito o processo. E o sucesso acontece porque as pessoas começaram a fazê-lo, colocaram em prática este gesto de trazer o contentor, a pesar e registar a tar, reabastecer e pagar apenas por, pelo pelo seu conteúdo e para esta quantidade exata. E, honestamente, por experiência própria, eu acho que é muito importante, e falávamos há pouco antes do debate, não é? há um debate também antes do debate, falávamos há pouco da importância de, mesmo que seja por tendência, que venham todos os consumidores que nos chegam por moda. Nós precisamos de todos, não é? somos todos ambientalistas imperfeitos e em potência. Uh, então eu diria que no nosso caso, e, e é isso que me dá muita esperança e muito otimismo, uh, no nosso caso o sucesso aconteceu porque as pessoas transformaram este gesto cool uh, num gesto ecológico. E faço sempre questão de falar disto, porque nós precisamos de uma ecologia para chegar cada vez a mais pessoas. Sim. O Adolfo há pouco falava da inteligência que, nós, que nos resta, não é? quanto espécie humana é que temos de ter para dar esta fazer esta transformação? Onde é que vamos buscar este saber? que indicadores é que nós temos de para onde é que nós temos de olhar neste momento e o que é que podemos extrair deste conhecimento todo à volta uh, do consumo dos recursos para o tornar mais responsável, mais sustentável e para que possamos todos continuar mais tempo nesta nesta nave, digamos, assim que somos todos tripulantes <risos> temporários. E muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Bom, e isso leva-me para aquilo que me tem eh, ocupado nos últimos 10 anos da minha vida, quando falo de capital intelectual ou de conhecimento. Nós temos imenso conhecimento, nós temos imensa potencialidade. O problema é a forma como ele está desperto, aquilo é que nós chamamos é de na de Nunca tivemos tantos em saber aquilo que é importante. Os governos têm dificuldade em saber aquilo que é importante. Mas nós, neste momento, temos eh, máquinas, portanto, a chamada era de Big Data, eh, permitiu-nos ter acesso eh, à tecnologia, portanto, nós, neste momento, temos eh, capacidade computacional para analisar dados que mostram de forma muito evidente o que é que está a acontecer no nosso planeta, o que é que está a acontecer na nossa terra, uh, o que é que está a acontecer. E portanto, uh, a minha ideia base é que, a uh, partir uh, do conhecimento, a nossa parte, conhecimento, por exemplo, com os consumidores, com as empresas, com os governos, uh, há uma grande carência de... de uh, chama se do conhecimento, que é parte das empresas, que é parte dos governos. Porque se eu tiver um bom conhecimento, que tomar decisões acertadas. Se eu não tiver o um conhecimento certo, não há uma tomada de decisão certa. E, portanto, este conhecimento potencializado para os consumidores, para as empresas, para os governos, para as organizações de uma forma geral, permite-nos tomar decisões muito mais acertadas. Permite-nos perceber o que, é que está a acontecer na nossa, na nossa envolvente comum, que é este eh, que nós temos, que eh, queremos que seja mais, mais público, mais ecológico, Justo. muitas vezes eh, pomos à nossa frente outros fatores que não, não é esses. Eh, eu tenho uma convicção, quando nós falamos em sustentabilidade, sustentabilidade eh, considerando que total de que ser bom sustentável com os seus grandes três pilares, sustentabilidade económica, social e ambiental, por mais que se fale em primeiro lugar, está sempre a economia. Depois, com toda a emergência climática, começa a estar também, nem que seja um fator importante para as organizações, para as empresas, para os governos, o ambiente. Mas a questão social vai, enquanto a parte do conhecimento do capital, atual e fundamental. Eu não posso crer, e já foi dito aqui uh, pelo Dato, eu não posso crer que uh, uma família que se preocupa uh, em contar falar um salário para chegar ao fim do mês ou qualquer tempo de comer, uh, esteja uh, preocupada com todas as coisas. investimos na, eh, no melhor, eh, numa melhor qualidade de vida, investimos na parte social. Se nós investimos na parte social, nós estamos a trabalhar com a parte ambiental. Só, se só nos focarmos na parte ambiental, nós nos próximos anos não vamos conseguir eh, atingir os objetivos. Portanto, nós temos que nos focar, eh, no conhecimento que nós temos nas várias áreas, nós temos que nos focar na educação, nós temos que nos focar eh, em melhores. e se não tiver exemplo ao conhecimento, mais ele uh, estará preparado uh, para criar novas alternativas. E acho que uh, faz-se algum disputo, ou tem-se feito algum disputo, para uh, avaliar o capital intelectual, por exemplo, dos, dos países, uh, e quando se avalia, uh, percebe-se muitas vezes que há grandes diferenças entre os países, ou então é por acaso. hoje e no conhecimento na divulgação deste conhecimento é o maior, maior processo Falando de conhecimento e de sistematização de conhecimento eu, há pouco que não apresentei quem nos está a assistir já deve ter visto que o, o Pedro Alves o nosso ilustrador está desenhista ao vivo está aqui a apreender as principais ideias desta mesa de ronda uh, vai ficando aqui Como é que se faz, ou o que é que se pode fazer para, nessa raiz, o início, garantir que o consumo é responsável e é sustentável? Há formas de o fazer logo à partida para que, quando chega à minha mesa, ou para que eu, quando eu usufruo de um determinado serviço, o esteja a fazer de uma forma responsável. Olá, obrigado. Boa tarde. Um prazer estar convosco. O que é que há que fazer e o que é que há que não fazer? Também é preciso pensar um pouco na, no, no fantástico poder que tem, que tem a, a não ação perante isto tudo. Nós vivemos num sistema que é um sistema altamente complexo, o um sistema ecológico é um sistema altamente complexo, e nós somos um produto desse mesmo, desse mesmo sistema. E o, o consumo é um, para nós é um acto natural, tem a ver com um acto não só de sobrevivência, mas acima de tudo também de qualidade de vida. E, e, e acho que é aqui que nós estamos um pouco presos na definição entre aquilo que é o essencial para a nossa sobrevivência e aquilo que é o essencial para a nossa qualidade de vida. Pelo meio inventámos uma ferramenta fantástica chamada economia, não é? portanto, a ecologia e a economia são são duas irmãs gêmeas que nasceram ao mesmo tempo, deve ter havido um Natal qualquer em que zangaram porque andaram desentendidas, não sei porquê, mas pelos vistos agora estão sem entender e finalmente a economia natural ou qualquer coisa assim de género junta, junta as duas. E o que é interessante pensar nisso é que se a ecologia ajuda-nos a perceber como é que funciona o sistema, como é que funciona a nossa casa, a economia ajuda-nos a perceber que diabo vem a ser isso do bem-estar e o que é que nós queremos, o que é que nós entendemos por progresso, o que é que nós entendemos por crescimento. E então, ao nível do consumo, diria assim que temos três aspectos que para mim são absolutamente cruciais de entender e descrutinar. Não é? Talvez seja o meu lado de, de biólogo, gosto de taxonomia e de separar coisas. Não é? O primeiro tem a ver que nós temos que perceber que há uma diferença radical entre consumo e serviço, não é? entre produto e serviço, peço desculpa. Ou seja, nós muitas vezes na área do consumo estamos muito focados no determinado produto. É, e não entendemos bem, ou custa-nos mais entender os serviços associados ou o serviço como um produto que pode ser revolucionário. E aí, realmente a questão do granel, o granel é um serviço, não é um produto, uhum. mas é um serviço que vem revolucionar a utilização de uma série de produtos. E a própria maneira como nós podemos fazer alguma servitização da sociedade de consumo é muito importante, porque algumas das coisas que nós hoje em dia entendemos como, como produtos seja um carro, seja uma máquina de lavar, seja a própria maneira como utilizamos a rede elétrica, pode ser vista como um serviço e como um serviço que traz um output que é apropriável, que é extremamente importante, mas também um output público. Porque a, a economia e a ecologia têm tudo a ver com a produção de bens e serviços públicos, ou seja, nós apropriamos de uma parte e o truque do jogo é não nos apropriarmos de mais do que aquilo que possa ser um output bem público, que permita a sua renovação, o seu restauro, a sua regeneração e temos aqui um aspecto construtivo disto tudo. O segundo aspecto que é, que é muito importante é percebermos que o consumo não se dá no momento em que o utilizador final a, a se apropria daquele objeto ou daquele, daquele item. Dá-se quando nós começamos a olhar para os, para os recursos naturais. Portanto, a própria maneira como nós abordamos os recursos naturais é, é, é absolutamente crucial. Estávamos aqui há pouco a falar que, de facto, uma família que vive com dificuldades económicas aparentemente não está preocupada com o ambiente. Mas está. Está preocupada. Se consegue respirar. Está preocupada se consegue ter água pura para beber, está preocupada se tem um ambiente seguro para, para viver, está preocupada a saber se não lhe vai cair o céu em cima da cabeça, se não está à beira de um cataclismo, está preocupada a saber se o sítio onde vive não vai ser inundado ou não vai sofrer uma seca extrema, está preocupada com isto tudo. Agora sente-se é impotente. Uhum. Nós estamos perante um fenómeno de que a, a, a, nós, a, a grande massa das pessoas, olha para Glasgow e sente uma enorme impotência, porque dá vontade de chegar ali a banar e dizer assim: isto é uma questão de sobrevivência. Nós. Temos que tratar desta, desta ação essencial de sobrevivência E não estamos a falar de miserabilismo. Estamos a falar de sobreviver com qualidade, com qualidade de vida, não é? é, é esse aspecto ah, que é importante. Se consumir de forma responsável obriga-nos a ser frugais, é, é, é, é, é obrigatório e sinónimo? Lembra-se daquela história da economia. A economia é uma mana tramada. A, a economia funciona quando também há dinamização de, de, de comércio, bens e serviços. E, e as unidades monetárias, o dinheiro, foi uma invenção excelente. Porque o dinheiro permitiu-nos uma coisa que nós até aí, a ecologia não tinha conseguido inventar que é uma representação abstrata de valor. Ou seja, eu trocava que paus por vacas, vacas por paus, paus por ferro, etc, etc. Simplificando, não é? E subitamente há uma unidade de representação de valor, que é uma construção abstrata do sapiens. Não é? Nós somos uma criatura fantástica, com uma tendência um bocado lemming de cima, de, de, mas pronto, nós já lá vemos, vemos lá chegar. Mas a representação de valor é, é, é fundamental. E, e como nós dizíamos, a, a, a esta perspectiva que nós temos de, de nós consumimos, e a economia precisa que nós sejamos consumidores. A economia atual, os modelos económicos atuais, quer mais liberais, quer mais conservadores, quer, quer mais socialistas, todos eles precisam de, que haja uma sociedade de consumo. A verdade, a verdade é esta. Pelo menos no Sim. século XXI, a verdade é esta. Eu adorava estar cá no um século 22 e um século 23. tenho imensa pena de não acreditar, não acreditar no afterlife, porque deve ser Ver o que é que vai acontecer, Ou deve ser terrível, não sei. Eu acredito que deve ser e tenho que acreditar, porque ainda por cima lá em casa tenho dois filhos, um filho e uma filha, que fazem parte de um movimento num grupo de seis, miúdos, seis jovens portugueses, que estão a a 33 países europeus no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por não conseguirmos cumprir o seu direito a, a viver num, num mundo sem alterações climáticas. Portanto, estamos a falar de ativistas climáticos e ficam dois lá em casa, vai imaginar a pressão, não é? <risos> um, mas este aspecto é absolutamente fundamental, percebermos a origem do consumo, o que é que, o que, é que estamos a consumir, se aquilo que estamos a consumir é, é, é renovável, uhum. ou pelo menos é gerível em termos de estoques, em termos do, do, do capital que existe. Porque essa dessa maneira também, do ponto de vista da inovação e do ponto de vista do empreendedorismo, nós vamos estar a possibilitar às empresas, e eu acredito muito na iniciativa privada também, vamos estar a dizer às empresas que é possível pegar nestas construções, nestes limites, esse criativo, e ser criativo e dar a volta. O Porter falou nisso há mais de 20 anos atrás com a, a, um, um artigo chamado Hipótese de Porter. Nós só nos lembramos do Porter pelos clusters e pouco mais, mas ele disse que a regulação a regulação ambiental é fundamental para a inovação das empresas e é uma das grandes mas grandes formas de conseguirmos dar a volta. E o terceiro aspecto do consumo é, é, é mesmo isto. É... Como é que eu posso dizer isto de uma, maneira, de, uma maneira, de uma maneira simples? Nós não conseguimos fugir à necessidade de, de, de, de sermos consumidores. Agora, essa coisa que eu não suporto é receber lá em casa uma carta e dizer assim, meu consumidor, é uma questão eu Sou um cidadão. Uhum. E, eu, e ser consumidor, antes de sermos consumidor é uma questão de cidadania. E cada ato de consumo que nós temos tem que ser um ato de cidadania. Não não, não tem que ser um ato de ativismo e nem temos que viver sempre nesse stress perfeito, mas ser um ato de cidadania, percebermos o impacto que o consumo tem. É óbvio que consumir local é bom, mas às vezes eu penso assim, epá, se eu fosse um produtor de mangas de Madagáscar a fazer um esforço enorme para ter uma plantação sustentável e a Europa subitamente diz não, não queremos mangas de Madagáscar por causa do, das emissões tem, temos que resolver os assuntos, eu não posso ser excluído do sistema. Portanto, é um ato de cidadania não é só local, é também global. Uhum. Joana, vejo muitas vezes os ativistas uh, envolvidos em disputas muitas vezes com as grandes corporações ou com os Estados uh, é aí que está de fato o grande, o grande problema, digamos assim, de não existir e há bocadinho falávamos de Glasgow aqui também não é? de não de não existir uma uma solução como é que como é que se chega lá para esse consumo responsável, é, é preciso continuar a gritar digamos assim uh, e pergunto-lhe já agora aproveito para lhe perguntar outra coisa que é como é que se implementam práticas mais responsáveis? É com a recompensa ou com a punição dos que, não, dos, que não, dos que não as têm? perguntas. É <risos> Obrigada. É, é, primeiro, acho que vale a pena voltar a Glasgow, de porque Glasgow foi uma discussão, não foi surpresa nenhuma, mas nós já sabemos que estamos é que dos todos é, os lados Mas é preciso é, lembrar que a, a, a pergunta a que os povos têm de responder não é. É quanto é que eu tenho que pagar para continuar a viver assim? Uh, e, e foi isso que se respondeu, não é? Quanto é que eu tenho que pagar para em vez do limite ser um grau e mais ser 1,8? Uh, e continua a ser este o objetivo da Copa. A Copa é desenhada... O princípio do poluidor pagador, quase. Exatamente. Uhum. E isso não vai resolver um problema nenhum. E já toda a gente sabia que não ia resolver. Daí não temos ficado surpreendidos com os resultados. Mas é de facto, é por mais achar muito bem, não é? É aquela coisa os climáticos dizem de uma história arder e eles vão lá e nos ficaçam mais um bocadinho e dão aí por fogo. E isso, de facto, é muito frustrante. É, é muito frustrante, é frustrante para os Estados. Uh, porque há quatro ou cinco Estados, que a quem depois também é dado todo o tempo de antena nos mídias para as disputas de relações internacionais no costume. Uh, continuamos a perpetuar o mito de que uh, a Rússia e a China são os países... Rússia uh, e China não, a China e, e a Rússia, coisa é interessante. Como os países mais poluidores do mundo, mas esquecemos, como aqui o nosso trito em sistemas acabou de explicar, que uh, a China produz aquilo que é vendido no resto do mundo e aquilo que paga impostos noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos. Nós temos uma empresa como a Amazon, que não estava se, se planejando grandes operações entre os Estados. Acho que, primeiro, há muitas questões de relações internacionais que são utilizadas como uh, argumentos para a discussão das alterações climáticas. E, são só completamente absurdos, porque esta discussão devia ser feita com base na ciência e não com base na política. Uhum. No entanto, esta luta tem que ser política até que isso deixe de acontecer. Pois temos uma empresa como a Amazon que faz 3 quartos da sua produção na China, mas que paga impostos e lucra nos Estados Unidos, e depois temos o presidente dos Estados Unidos a dizer à boca cheia que o fim de 6 é que o da China e que a China é que tem que pagar. Isto, é, isto a mim parece-me completamente esquizofrénico, mas tudo bem. <risos> uh, não sabia que a Amazon pagava impostos. Uh, sim, nem sequer é paga. Bem, para não falar da pessoa por trás da Amazônia, não é? Que vai ao espaço que é, Parece que, é bizarro, que é a gente é que é que é que é que é bem. É? Uh, e depois também se falou aqui dos objetivos de desenvolvimento sustentável e uh, diziam que uh, uma pessoa que está a tentar chegar a de um mês uh, com algum salário e tentar se viver não está preocupada. E depois, e, e, quando estava vai dizer que estava preocupada, claro, que temos que respirar e a água portável, etc criamos os objetivos de desenvolvimento sustentável e aquilo em é que os objetivos de desenvolvimento sustentável se basearam para serem criados, é de que todos, todos, temos o direito a contribuir para eles. Por mais pobres que sejamos, por mais ignorantes que sejamos, por menos privilégios que tenhamos. Todos temos direito a contribuir para o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades e das nossas nações. Por isso, começa logo o problema com o título deste painel. Uhum. Se o responsável, Nada de <risos> tem a ver, como não disse, com a cidadania. Porque uh, se único quatro político posso ter para salvar a mim à minha comunidade as minhas pessoas em meu país os impactos das alterações climáticas é comprar melhor e é tudo tramado então o, o tema seria mais cidadania responsável para um consumo mais equilibrado eu acho que não tem hora a colocar o ônus da responsabilidade no consumidor. consumidor o horizonte da responsabilidade eu, eu não havia intervenção do consumidor mas quando entrei eu me que não podemos exigir ao estado aquilo que, não, que o estado não consegue fazer empresas o estado não podia exigir às empresas aquilo que o estado não faz esta ideia de que o Estado não consegue fazer, para mim é uma falácia. Eu acho que o Estado consegue perfeitamente fazer, se tiver as condições para fazer. E parte dessas condições é conseguir regular as empresas no sentido de as coisas assim acontecerem. E depois, a nós lembrarmos que o Estado somos nós. Nós não somos o governo, mas somos o Estado. E aí vem o poder, nós vamos esperar militar, e sim, vale a pena evitar, e sim, vale a pena fazer ações. Uhum. Uh, da ativismo climático. Eu não sei se os filhos de um ano estiveram no... e se tem alguma coisa a ver com o Climáximo e com a ação que aconteceu na refinaria de Sintes, na quarta-feira, na quinta-feira. Eu fui lá fazer a reportagem. Uh, e, à partida, vocês veem uh, 100 pessoas a dirigirem-se para um edifício que tem quilómetros quadrados, não é? um edifício um, um complexo, e pensam, isto é ridículo, isto é da vida contra agulias. Mas a verdade é que, no final do dia, primeiro, a um mercado imediato é imensa. E essa é uma grande parte, uma parte fundamental uhum. Eu falava um bocadinho em três pilares, mas, para mim, a climática tem quatro, e o quarto é a cultura. Nós vamos mudarmos a cultura de consumo, a cultura de consumo de informação, a cultura do entretenimento, todas estas culturas. A gastronomia, não é? Que andamos todos a falar em reduzir a carne como uma das coisas mais fáceis que nós podemos fazer enquanto consumidores. Também estamos é permite mim dinheiro, portanto, aqui nem sequer há discussão, se o mais pobre consegue fazer ou não. É? Uh, uh, portanto, nesse sentido, uh, Aquilo pode parecer devido contra belias, mas de repente, a verdade é que a GNR ainda por cima caiu no erro de deter e identificar apenas uma pessoa, e era a única pessoa racializada do grupo inteiro, portanto ali pontaria incrível, mais uhum. contigo ainda, uh, e depois, conseguiu-se encerrar, 100 pessoas conseguiram fechar os dois portões por onde entram e saem caminhões, portanto, logo aqui tem, obviamente, o impacto daquele dia nos trabalhos daquela empresa, e mais importante do que isto, a Comissão de Trabalhadores fazer uma declaração pública e passada a 2020 que está disposta a reunir pouco e máximo para desenhar um projeto de transição justa para a empresa e que os trabalhadores não sejam deixados para trás. Ah, então esse, esse efeito, esse efeito da, da voz na rua. funciona. Adolfo, eu pergunto-lhe se responder à questão do Estado que a Joana uhum. falava, mas pergunto-lhe também no que diz respeito a políticas públicas ou políticas comunitárias, como é que vê uh, o poder de fogo Daquilo que se convencionou chamar PASUCA, PRG, transformação da economia com base nos tais pilares das transições gêmeas e tudo o que tem a ver com a sustentabilidade, podemos tirar daqui, ter daqui uma Europa nova, reindustrializada, mais sustentável, ou isto é tudo de fogo de vista e vamos voltar a. Isso. Serão é três painéis, fora de... aquilo que eu gostava de responder. E ainda bem que me esqueci de uma caneta, porque não consegui apontar. Mas, mas algumas das perguntas, sim. eu Sinceramente, eu acho que nós, sobre nada, sobre nenhum desafio, temos uma só forma de, de resolver. Uhum. Ah, e as sociedades democráticas encontraram uma forma de, pelo menos, tentar organizar o processo de decisão. Que é, perante o mesmo desafio, pode ser a fome, pode ser... A questão climática pode ser como é que damos emprego às pessoas, como é que nós organizamos as várias respostas que a sociedade tem para isso. E é através do sistema democrático, isto é, é através dos governos eleitos. Eu não conheço outra forma de termos melhores políticas públicas que não passe pela questão da democracia. E se nós estamos insatisfeitos com os Estados que temos e com os governos que temos, é no processo democrático, e com certeza o processo democrático não são só eleições, o ativismo tem o seu papel, estes debates têm o seu papel, tudo tem o seu papel, a ciência, a universidade, a academia tem o seu papel, é nesse âmbito que nós temos de fazer a mudança. A ideia de um ditador verde não é uma ideia que me agrade. Verde ou de qualquer outra cor, porque me parece que corremos o risco de não ter processos que sejam democráticos e com esse eu não consigo conviver. Quando eu falava é, é, do discurso da Indira Gandhi, não era para dizer das famílias, era para dizer dos Estados. Isto é, quando um Estado tem como seu principal desafio não ter água potável, ou não ter saneamento básico, ou não ter ou, ou, ou ter 80% da sua população a viver em pobreza extrema, é normal que esteja bastante mais, menos desperto para falar de, de, de emissões. Não é? Pronto, olha, com certeza, mas ainda bem, mas pensamos de forma diferente. E eu estou a citar a que não me estou a citar a mim, e foi isso que quis dizer, isto é, é normal, dentro destes processos democráticos, que, exista, que existam várias velocidades. Foi a pergunta a que respondi, essa frase vem nessa sequência. Há várias velocidades, porque as sociedades respondem com várias velocidades, têm desafios a várias velocidades. E por isso, estas chimeiras, que têm, -se, têm o limite da democracia desde logo, mas podem ser vitaminadas. E, portanto, a pressão deve existir, que é a mesma pressão que os cidadãos devem fazer com os seus eleitores. E, uma, e, e a questão da economia, eu, eu, eu estou de acordo com parte daquilo que é dito, é que uh, não existe, acho eu, é a minha opinião, uma espécie de uh, definição de regra sobre o que é que é, aquilo que é uh, essencial e a partir do qual é supérfluo. Porque muito do que nós temos hoje e que está felizmente acessível a todos, desde logo, medicamentos, veio daquilo que era superfluo, veio de pessoas que quiseram para si, e só para si, ter benefícios. Hoje temos transportes, e há transportes públicos. Bom, mas o carro, quando surgiu, como aliás as viagens ao espaço está a acontecer agora, era só para um, três ou quatro. Eu não faço a mínima ideia, se das viagens ao espaço daqui a cem anos, ou no próximo século, não se descobre, em Marte, ou noutro outro sítio qualquer, um qualquer combustível, ou um qualquer uh, uh, uh, uh, componente energético que nos resolve o problema ambiental e um dia vais dizer foi graças às viagens interespaciais que se pudemos descobrir que existia portanto é a ciência é a tecnologia e é o conhecimento que nos vão permitir vencer grande parte dos desafios. Eu estou, reconheço os desafios ambientais, eu não sou nada negacionista, acho que aqui, aquilo que a história demonstra é que o malpensismo não, não, não se comprovou. Isto é. É pela ciência, pela tecnologia, mas sobretudo pelo cérebro que nós podemos uh, vencer estes desafios. E acho que há, de facto, políticas. Uh, e o Estado tem regulações que podem funcionar melhor, outras que são a funcionar pior. O comércio de emissões não está a funcionar bem. Sim. E tem, uh, mas a lógica estava certa, isto é, vamos, como é que nós encontramos um esquema de incentivos, como é que nós encontramos um esquema de incentivos, e, portanto, foi criado um, e aquilo que se está a perceber, como qualquer esquema de incentivos que se cria, é que há depois aquilo que não se vê, os incentivos perversos. E, portanto, está-se a comprar para poder, uh, uh, uh, para poder uh, uh, emitir, emitir mais. Um, eu tinha mais comentários, de não sei o que é para fazer, porque, portanto, já me perdi. Mas o que é que, e a pergunta é o que é que era? Sim. Ah! Neste caso, Eu acho que não, não tem sido, embora a nossa economia seja, de facto, muito mais pobre do que outras, não é, por falta de dinhe uh, uh, uh, não é o dinheiro que significa que as políticas estão certas. Não é? uh, e, portanto, não é a existência de uma bazuca que permite uh, uh, que tenhamos a certeza de que as políticas são cer uh, estão certas. Portanto, eu não consigo responder à pergunta porque, sobre estes objetivos, temos ouvido muito pouco sobre como é que eles podem ser concretizados. Mas preocupa-me na questão da reconversão profissional, porque transição energética implica reconversão profissional, ah, ciência e inovação, como é que esse dinheiro chega e, sobretudo, como é que ele é colocado ao serviço da eficiência para que nós possamos produzir muito mais com muito menos e gastar muito menos? Ah, e, e essa discussão não há muita. Nós temos sempre uma discussão muito quantitativa e aliás, aquilo que se diz é nunca chegou tanto dinheiro como aquele. É a primeira vez na nossa história que vamos ter esse dinheiro. Bom, mas das outras vezes a outra vez que também foi o maior envelope financeiro que alguma vez foi criado, também não, não resultou. Portanto, não, acho que tem a ver com, com as, as, as políticas públicas. Agora, acho que políticas públicas com ótimas intenções não significa necessariamente que sejam políticas públicas que consigam ser consequentes. Eu, eu gostava, exato. E a mesmo retomar esta ideia de regulação de se me fosse permitido. Sim. A forma é que se pode eh, entusiasmar as pessoas ou conduzir uhum. as pessoas a, a consumir mais responsável através de eventualmente benefícios de fiscais ou uhum. de outros incentivos, eh, seja a quem vende, seja a quem compra. Eu gostava de falar aqui de duas, duas abordagens, uma mais específica no nosso setor do granel e outra mais abrangente. Uh, no caso português, e mais uma vez em contraciclo com a Europa e com o mundo, nós temos uma regulação que é perfeitamente obsoleta, apesar de algumas atualizações, uh, a última das quais tendo acontecido em 2017, e que diz respeito à comercialização a granel de, do arroz. Portanto, nós estamos perante um quadro regulatório que tem décadas, uh, que não tem em conta a modernização do setor do granel, inclusivamente, deparamos aqui com uma situação que eu diria que é completamente paradoxal, temos um movimento da sociedade civil para incentivar um sistema de refill, uh, inclusivamente ao nível da cosmética e dos detergentes, e a verdade é que depois temos um quadro regulatório que está uh, estagnado no, no tempo, que acabou de impor em 2017 a pré-embalagem do arroz. Portanto, embalagens que são descartáveis, sejam elas de papel, sejam elas de plástico. Uh, e, portanto, temos um sistema que está preso a essa regulação obsoleta e temos uma sociedade e temos uma vontade pública e coletiva que quer estar comprometida com a sustentabilidade do planeta. Portanto, eu diria que isso é urgente. E nós estamos na luta, e, e, e posso falar do ponto de vista do setor, há seis anos para uh, que esta legislação seja revista, e uh, ainda não aconteceu. Portanto, acho que é urgente isto falando deste setor. é comunitária ou é... Não, é nacional. É nacional. Aliás, aproveito para dizer que uh, a nível europeu, e falávamos disso há pouco, nós temos, por exemplo, uma entidade uh, que é a primeira associação profissional do Granel, que é a Resolvac, um, que uh, em julho, numa iniciativa que reuniu o setor, nos falava precisamente de um quadro francês uh, em que o Granel, está previsto, do ponto de vista da regulação, uh, que todas as superfícies tenham uma percentagem de disponibilização a granel de uh, produtos, uh, ao contrário do que acontece em Portugal. E não só, há também fiscalidade indutora para que haja uh, benefícios uh, para quem consome a granela. Eu nem sequer estou a pedir isso. <risos> eu estou a pedir, uh, uh, sobretudo, ao nível da, da regulação. E depois, uma outra área de atuação, eu diria um pouco mais abrangente, uh, que tem a ver uh, com a comunicação, com o fornecimento de informação uh, para a sustentabilidade dos produtos. Eu acho que precisamos, com muita urgência, até para evitar práticas de greenwashing, Uh, que uh, haja este fornecimento universal, exatamente tendo por base o conhecimento e a ciência, para que todos os players envolvidos na comunicação de informação uh, se façam reger por transparência, por clareza. Eu acho que, mais do que consumidores, de facto, os cidadãos precisam de perceber... Eu não diria o ciclo de vida do produto ou uma análise do ciclo de vida do produto, porque é extremamente complexo, mas pelo menos de ter informação a algo que é guiado por um pensamento de ciclo de vida dos produtos. E é preciso saber quem fez, como fez, quais as condições, qual, este, qual foi o trajeto de vida até chegar às suas mãos e depois não esgotar no produto, nós precisamos de pensar no pós-consumo porque isso também faz parte de, de consumirmos. Então eu diria que precisamos, e estou a falar por exemplo de uma iniciativa da Consumers International e da ONU Ambiente, essas diretrizes já existem, acho que era importante mais uma vez regular e obrigar a, a, a que elas sejam postas em prática. A, a sem dúvida. É que nós a o que o é que impacto. estamos a comprar e qual o impacto? Sim, sem dúvida. Sorina, há um, um chavão uh, na sociedade que diz que muitas vezes quase sempre a academia e as empresas já dão voltadas e que umas não, não alimentam as outras. Pergunto-lhe se isso também acontece no, no que diz respeito aos desenvolvimento de mudanças sustentáveis de que forma é que a academia devia poder estar mais concentrada em definir modelos e ajudar a decidir quem decide no, no país? Como é que se faz esta ligação direta né? nesta iniciativa Isso é uma boa pergunta, portanto, acho que se eu tivesse aqui uma fórmula mágica daria muito jeito ao nosso país, porque há anos que se ouve falar nisto a academia está de costas voltadas para, para as empresas ou está de costas voltadas para o Estado um, e é real que muito daquilo que se faz na, na academia uh, muitas vezes não serve os interesses uh, e então nesta área uh, ambiental que estamos a falar, ou, ou, ou sustentável, uh, mas também muitas das coisas que se fazem têm, uh, já começam a servir esse interesse E tem feito um longo caminho de aproximação. Uhum. Uh, eu sinto que essencialmente, uh, eu diria nestes últimos 10 anos, a aproximação entre a academia, as empresas e os governos, ou quando eu falo nos governos, falo, por exemplo, entidades públicas, tem-se feito particularmente quando conseguem fazer projetos conjuntos entre as várias entidades, mas projetos que têm um objetivo comum e, portanto, que têm um interesse e que vai ser concretizado em algo prático ou em algo que faz avançar a ciência. A mim particularmente fez-me sempre muita confusão ao longo do tempo, por exemplo, verificar que havia financiamentos de doutoramentos que nós temos, nomeadamente em Portugal pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, de várias, em várias áreas, e depois descobrir que, ok, mas Uh, onde é que isto contribuiu para um avanço da ciência? Uh, que foi financiado com o dinheiro de todos nós. Onde é que aquilo contribuiu para as empresas? Uhum. faz uma confusão, por exemplo, perceber que uma empresa anda a pagar a uma entidade, às vezes estrangeira, para fazer inovação que nós, conseguimos, uh, que nós conseguimos fazer nas nossas universidades. Portanto, honestamente, acho que o caminho Está mais curto, portanto, já se faz muitas coisas em parceria, mas temos que fazer mais. E temos que fazer mais, acho que a boa vontade é dos dois lados. É dos investigadores que têm que pensar, ok, eu não vou fazer aquilo que me está a aparecer, ou porque eu acho que é interessante, mas vou à procura daquilo que, uh, que é necessário, nomeadamente nesta área da sustentabilidade, do consumo sustentável, etc. E vou perguntar às empresas o que é que elas querem. Mas depois tem que haver uma abertura das empresas. É muito, muito, muito difícil conseguir uh, este contacto. Eu tive recentemente uma, uma experiência uh, de uma aluna de mestrado que estava a fazer uma tese de mestrado sobre uh, fatores de resiliência das startups em Portugal. E, e nós pensámos, ok, startups, vão estar muito abertas, vão nos responder. Não consigo quase respostas, para Ninguém tem tempo. O tempo é o nosso fator pior atualmente. É e é o tempo que nos condiciona para todos estes desafios da sustentabilidade. Nós andamos a correr atrás do tempo que não temos. E, portanto, uh, acho que aí uh, as políticas públicas uh, terão que incentivar mais os projetos que... Uh, vão ao encontro uh, com, mais, específicos. mais específicos, mais comuns, uh, e, e que envolvam vários intervenientes. Uh, e, e é verdade que isso a pouco e pouco tem vindo a melhorar, faça aquilo uh, que era ao passado, mas ainda há um grande caminho uh, para se conseguir uh, alcançar. Nuno, saindo aqui um bocadinho da ótica do consumo. Uh, Gostava de perguntar-lhe o que é que eh, a que opinião é que tem Portugal enquanto fonte de eh, combustíveis futuros, digamos assim, Sim. na mobilidade elétrica e na questão do hidrogênio, Sim. lítio e hidrogênio. Como é que o país, eh, com a riqueza que se diz que tem, pelo menos de recursos provados de, de lítio e com a ideia de tornar-se Simples, uma vez mais, num polo de exportação de hidrogênio verde. Primeiro, faz sentido isto para o nosso, para o nosso posicionamento energético global? Uh, e segundo, se é de facto o melhor caminho ou não para um país como, como Portugal? Lítio, hidrogênio, carbono, faz tudo parte da tabela periódica. <risos> Vamos lá ver. A, a questão principal aqui é tem muito a ver com o nosso, com o nosso contexto. Porque Portugal é o, é o país e as suas circunstâncias e o seu contexto também, ou seja, nós não conseguimos isolar Portugal de maneira nenhuma do contexto europeu e do, do contexto global. A, a ideia de que podemos resolver in-house o nosso dilema energético é, é uma ideia curta, que tem, que tem perna curta e que muitas vezes as pernas curtas levam a problemas que, seriam, que, seriam, que poderiam ser evitáveis. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma a questão dos metais raros e do, do lítio é, é absolutamente determinante, aliás por exemplo, nós temos um bocadinho, não é bem em Portugal, mas é um bocadinho mais para o outro lado, na China e na Mongólia, que eram inimigos milenares, né? os chineses construíram o Raio da Muralha por causa dos mongóis, convém lembrar disso, que deu um trabalho mendoim. Portanto, não era mesmo gente que Mas hoje em dia tem um dos maiores acordos comerciais do mundo de muita exploração mineira de metais raros. Porquê? Porque a tecnologia, a tal tecnologia que nos vai salvar, precisa de, de, de materiais, alguns desses materiais são extremamente, extremamente difíceis de, de obter. Mesmo alguns que eram bastante abundantes, um, nomeadamente, eu penso no Cobre, no molibénio, numa série de outros, os stocks já são bastante curtos para a tal salto tecnológico que nós queremos dos séculos que, que aí vai. E, e o grande dilema de Portugal é muito perceber o, o, qual é o seu contexto. Para, para, para já, quase que perguntar, para que é que nós queremos energia? Vamos começar por fazer essa pergunta. Falamos, ok, independência energética, qual é que é o nosso driver? Qual é que é o nosso leitmotiv? É é em, em que é que nós queremos que é que nós investir, investir em energia? Sim, mas, mas nós vamos colocando. assim, São saltos tecnológicos. Eu não tenho a mínima dúvida que, se não for Portugal de explorar o lítio, outro será explorar o Lítio, porque o lítio vai ser importante para, para, para a questão das baterias e a eletrificação da, da economia e do, do, dos veículos é, é inevitável. A questão é, eu acho é que existe uma maneira boa e uma maneira má de fazer as coisas, mesmo no limite. E não vou dizer se concordo ou não, vamos ter dessa questão, mas mesmo no limite, uma exploração de, de, de lítio. É uma maneira má de fazer as coisas. Há boas práticas que devem ser implementadas. E eu volto a uma questão que é muito importante. Eu não sou nada contra a, a utilização pública e privada dos recursos, mas, havendo uma apropriação privada, eu também agrada-me que haja uma retribuição pública uhum. desses mesmos recursos e serviços. E aquilo que me preocupa e que nos preocupa a todos nós é que a questão dos recursos do Fundo Marinho, ou do Lítio, ou outra que seja, haja mais uma vez um bias, ou seja, um desvio, relativamente à apropriação, pública de, à apropriação privada de bens públicos, cheio o devido, reconhecimento dos bens e dos serviços públicos. E esse é que é o ponto, o ponto fundamental, nós temos que perceber. Se para todos, para a nossa economia, que é uma economia de contexto europeu, de contexto global, se faz sentido, se podemos dar um contributo que é ótimo e que é, que é positivo também à economia, e pensar um bocadinho que esta história da sustentabilidade é um bocadinho mais complexa do que os três pilares. Eu detesto os três pilares por uma razão muito simples, e foi-me explicado por um neurocientista. A razão é muito simples, vocês pensem, três pilares, e na vossa cabeça estão três colunas, Eu é não é? Fecharem os olhos, fecham um os olhos triângulo. na casa também... Três colunas. Isto é dramático porque pensamos que as colunas estão isoladas. Isto, isto é mesmo. O Humberto eco explicava isto, o, o, a importância da linguagem. É muito mais importante nós pensarmos que a sustentabilidade são dimensões que às vezes uhum. misturam o socioeconómico, o socioambiental, o, socio o ecoeconómico eco ou ecoecológico, ou como queremos chamar. E são domínios que por vezes são confusos. E a questão da energia é mesmo um exemplo desse ou seja, entre solar, barragens, lítio, hidrogênio, tudo isto são, são dimensões que não são estanques. Não há uma que é mais pilaresca do que a do que outra, mas é muito importante percebermos que as dimensões sociais, as dimensões culturais, como se falou, como se falou aqui, as dimensões tecnológicas, ultrapassam-nos a nós no espaço e no tempo. Portanto, qualquer decisão que nós façamos relativamente àquilo que é a dinamização do território e dos seus recursos, temos de pensar que nos ultrapassa a nós no espaço e no tempo. E essa é uma responsabilização que nós também temos que ter como sociedade. João, esta interseccionalidade entre estes domínios todos está presente no ato Deixa-me colocar a questão como, quase como uma provocação. A radicalização que nós muitas vezes vemos uh, no ativismo climático uh, não vai acabar por alienar os moderados e comprometer a revolução. Pergunto-lhe pergunto uh, muito bem. Não há revoluções sem, sem radicais, por isso acho que não, não, não corremos o risco de não haver revolução porque perdemos os moderados. Os moderados vão ficar sentados a ver. Não, acho que não é por aí. Acho que precisamos de mais radicais. E... Mas reconhece estes tons diferentes? De reconhece. O... Sei que há, o... há muita gente que olha para o ativismo como uma coisa feia ou como uma coisa bem, profundamente desconfortável. Aliás, se o ativismo não for desconfortável é porque estão uhum. a fazer mal. Lamento. Não é suposto nós conseguimos fazer ativismo só fazer scroll no telemóvel e quem vos diz isso está-vos a convencer de algo que não é verdade não é, lá está, não é comprar a comprar produtos que eu vou salvar o planeta não é a partilhar um post de uma ONG pode ajudar momentaneamente mas isso não é não é a ação que é necessária uh, gostei muito aqui do, do não ter omitido a energia nuclear, acho que é sintomático da questão porque falou em várias, mas não tocou no nuclear falei do né? urânio ah, falei do urânio, tocou no urânio não foi por, cá, mas não, falou foi por não foi por agora. Não, não, não, isso é outro painel, malta. Isso é outro painel. Entreguei o uranho de bandeja aqui. Em termos de, de energia, acho que eu concordo com o Nuno. acho que há uma coisa fundamental que nós... Há duas coisas fundamentais. Primeiro, temos no governo uma série de deputados e de partidos a defenderem a eletrificação de, do de transporte rodoviário, mas não a exploração do lítio. Eu acho que isto também é outra coisa esquizofrénica. Não é? Queremos eletrificar tudo... <risos> mas não queremos a exploração do lítio aqui, e acho que eu concordo com o Nuno, eu não, eu, se vamos ter aqui pela eletrificação, e se isso economicamente e socialmente é o que faz sentido, então temos que arranjar uma maneira do ordenamento do território e da gestão da biodiversidade, conseguir lidar com a exploração do lítio, porque para, mim, para estar a importar energia suja do outro lado do mundo, acho que é igual ao lítio, para isso ficamos como estamos, não é? Portanto, acho que não, não, não é por aí. Uh, e, o, e a segunda questão é a questão da democracia energética. Porque se nós vamos abrir explorações de lítio que ficar, outra vez, na mão dos mesmos, o, o problema vai se manter, porque a distribuição não vai ser justa, portanto, vamos continuar a ter situações de pobreza energética, como temos em Portugal, que nós achamos sempre que é um problema que também só acontece em África, que não é, uh, e, e vamos continuar a, a perpetuar os mesmos problemas. Porque, como, como já toda a gente disse, isto é um problema social. Nós não estamos aqui para salvar o planeta, estamos aqui para nos salvar a nós. E uh, eu adoro que não acho que ainda temos 2 ou 3 séculos para fazer isto. Acho que é mesmo visão de cientista, não é? Porque isto de 100 anos para o planeta não é nada. Mas 100 anos para nós é muito tempo e eu não sei se daqui... Porque segundo as estatísticas, não é? Eu, eu inicio, e eu já falámos isto várias vezes. A minha filha que tem 4 anos, aos 25 vai ter que viver com menos uma ordem de grandeza de água do que eu. Se as coisas continuarem por esta ordem. Um português em média gasta 210 litros de água por dia. Se nós continuarmos com a tendência de seca que temos em Portugal, ela vai ter que viver com 21. Não é menos um bocadinho, é menos uma ordem de grandeza. É uma grande diferença. Isso é assustador, sobretudo para quem tem muitos privilégios e vê esses privilégios todos ameaçados. É que uhum. Há pessoas que estão a lutar por direitos e há pessoas que estão a lutar a defender os seus privilégios. E isto é gritante. Quando há discursos de... Como há bocadinho não consegui argumentar e ataquei o Nuno e disse que aquele, que aquele discurso era paternalista. Quando nós achamos que uh, os países mais pobres, os países que ainda não estão tão desenvolvidos, não, não conseguem financiar o seu próprio desenvolvimento, que não conseguem financiar o desenvolvimento sustentável da maneira como os países mais ricos o desenharam e que não, e que não estão na vanguarda do seu próprio desenvolvimento sustentável, é uma visão altamente condescendente de. de e imperialista e colonial de querer implementar os nossos modelos de desenvolvimento, que claramente nos falharam, por isso é que estamos aqui a ter esta conversa, a países que estão noutras fases de desenvolvimento e que estão muito interessados em liderar os seus próprios, os seus próprios uh, projetos de desenvolvimento sustentável. Uhum. Nós temos toda uma organização africana a pedir à Angola para financiar uma série de outros países a partir dos seus bens fósseis, que os têm muitos, e, ajudarem, e usarem os seus próprios recursos para fazer esse financiamento. Temos Moçambique com as metas mais... mais uh, como é que se diz, corajosas, que, que, a África, que a África apresentou na COP. E estamos a dizer que eles não estão interessados e não estão preocupados. Estão e querem estar na vanguarda. Teríamos mais dois ou três séculos para discutir. <risos> e não chegaríamos. E, e, chegar. e, e já ultrapassamos muito o tempo que tínhamos para esta, para esta mesa redonda, mas valeu muito a pena, gostei muito de, dos, vários contributos, dos vossos vários contributos. São diversos, são complementares, são Não sei Se a palavra existe. Existe, fala, existe, existe. É e estar na moda! As palavras, palavras criam-se, não é? Então, criam do painel, pela visão contributo que nos deixaram. Eu tempo também para vermos o resultado final do, do Pedro Alves, cenista um que nos acompanhou ao longo desta sessão e deixou em esboço as principais ideias que foram discutidas e analisadas neste painel. Obrigado, Pedro, também pela paciência de traduzir em, em gráfico aquilo que aqui fomos dizendo. A mim resta -me uma vez mais agradecer a todos os que acompanharam este painel, à distância, uh, a esta primeira mesa redonda da Green Week sobre o tema de consumo sustentável. Fica desde já o convite para assistirem amanhã, a partir das 11, à segunda mesa redonda. Estarei eu também aqui a fazer essa moderação com o tema Biodiversidade. Boa tarde e até lá. Obrigado a todos. Obrigada.